Olá! Você está iniciando a disciplina Matemática Básica, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de compreender os diversos conjuntos numéricos, saber interpretar e resolver situações problema envolvendo expressões numéricas, razão, proporção, porcentagem e regra de três. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 Conjuntos numéricos e suas operações. Módulo 2 Interpretando e resolvendo problemas matemáticos diversos. Módulo 3 A razão e a proporção na resolução de problemas. E módulo 4 Regra de 3 e porcentagem na resolução de problemas. Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá acessar o cronograma e as leituras obrigatórias, assistir às videoaulas do módulo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 A proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por uma professora especialista da área, e ela tem um recado especial para você. Olá, caros acadêmicos. Meu nome é Sônia. Sou professora de matemática, fiz licenciatura em matemática aqui na fiz o um mestrado em educação aqui nessa universidade também e fiz tenho especialização em gestão e tutoria em cursos EAD. Também fiz um doutorado em Educação Matemática e tenho grande interesse em pesquisa. meus estudos se baseiam principalmente no ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos. E foi com esse olhar que eu busquei elaborar essa disciplina para vocês. A disciplina de Matemática Básica, ela tem 68 horas e ela trabalha com conceitos que são muito importantes em algumas das disciplinas que vocês vão trabalhar nesse curso de vocês, tá? Um aspecto interessante desses conceitos que serão trabalhados é que eles têm uma grande aplicabilidade no dia a dia, em situações do dia a dia. O que vai favorecer tanto o estudo desses conceitos, como também a sua compreensão. Eu estou muito feliz em trabalhar com vocês e participar desse processo de formação de vocês. Eu desejo muito sucesso nas curso de vocês, na disciplina e bons estudos.